meu povo e minha pova já começou a grandiosa série de um grandioso jogo chamado The Last of Us. e a HBO está fazendo até agora, tudo perfeito as semelhanças da série com o jogo, são incríveis algumas coisas até mais interessantes vou deixar com vocês aqui um pouco do que os amigos do Flow Games fizeram, comparando várias cenas de ambos, espero que gostem não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo! Entra! Joel! Denise, volta pra dentro de casa! Tranca as portas, agora! Anda, anda, anda! Entra! Aqui. Pega a 71. 71. É pra lá. Cara. Pega a 71. Tá legal, eu sei. Caramba. A casa do Jimmy. Dirije. Eles têm um filho, tio. De... Nós também. Nós temos espaço. Vem. Espera, por favor. Ei! O que, que você está fazendo? Eles têm crianças. A gente também aqui. acelera logo. Tem espaço lá atrás. Ajuda. Ajuda! Por favor, vamos Outra pessoa vai passar! Gente, para que eu estou lá por cima! Então, a gente tem que sair da rua agora! É o que eu estou tentando fazer! É tudo certo, só não para. Não podemos parar Não aqui, Tommy. Por cima deles. Então, para trás. Também estão atrás de mim. Vai. Ei. Ei. Se afaste, querida. Se afaste. Olha, eu estou bem. Você está bem? Você está bem? Meu, meu tornozelo. Tá, calma. Minha perna está doendo. Hum? Muito. Nós temos que correr. A gente não pode deixar ele. ele se vira. Dá para correr? Não. É, é, fica olhando para mim. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Não olha para mais nada. Não. Tudo bem, querida, estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, Oi. por favor. Ok. A gente não está doente. Não estamos doentes. Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto para pegar ele, tá? Mas e o tio Tommy? Eu vou te levar para um lugar seguro. Depois eu vou atrás dele. Também. Tá Também. Tá Desculpa, pode repetir? Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos. Oh. A gente não está doente! Eu sinto muito. Por favor, não. não. Sarah! Não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não. Shh. Calma. Está tudo bem. Tá tudo bem. Tira a mão, amor. Tira a mão. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei... Não! Eu sei, amor. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que tá doendo. calma. Calma, calma, calma. Para. Sarah. Querida. Não faça isso comigo, querida. Não faça isso comigo. Vamos. Não. Não, não, ouviu? Vem cá, vem Eu sei, amor Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tome, me ajuda Joe Anda, amor, anda. Vem, você tem que levantar Anda Não esqueça de deixar o super like Ativar o sininho E se inscrever no canal Valeu mesmo